É, para quem não tinha uma casa, mas está bem, né? Dá um ligue na nossa nova casa que a gente fez ontem aqui na cidade de Utopia. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. <risos> tá, parei, parei, parei. <risos> bom, ontem a gente fez uma casa aqui na cidade de Utopia. E o único problema é que a nossa casa tem um detalhe especial. Ela é vazia. Vamos trazer nossas coisas para dentro. A parte boa é que não vai ser tão difícil, porque sobrou um pouquinha coisa na construção. Tá, retiro o que eu disse. Eu tava pensando em depois tirar um tempinho para decorar toda a nossa casa. Querendo ou não, a gente tem muitas coisas para decoração. E Quando eu digo muitas, é muitas mesmo. Então assim, deixa a nossa casa minimamente aceitável. Não vai ser um problema. Mas por agora o que eu queria era poder subir para o segundo da nossa casa sem ter que usar essa escada aqui. Meio que trefe um elevador até que é fácil de fazer. O único problema é que eu vou precisar de uma pérola do Ender. Bom, querendo ou não, sobrou pouquíssimo ferro para nós. Dá para fazer um peitoral, um escudo e agora a gente pode sair à noite explorando em busca de algum Enderman. Será que isso vai dar certo? E olha, eu vi que tem uma casa para lá, né? Vamos ver como que funciona ali. Quem é que mora lá ou algo do tipo? Olha, essa casa é bonita e ela fica num vale também bonitaço. Né? Será que tem alguma placa, alguma coisa assim do tipo? Bom, eu, eu, eu não vou entrar aqui, né já que a casa não é minha, mas da hora. De qualquer forma, até agora não avistamos nenhum Enderman. Tem uma ovelha encantada ali. Então tá, né? A galinha está me atacando. O que é isso? Por que está fazendo barulho de gas? Galinha, o que foi? Isso eu acho que a gente pode procurar pelo Enderman amanhã. Né? Pode ver na cidade se é alguma coisa que vende, né? Tá, tá bom assim, né? Tá bom assim. Vamos para casa. Bom, Agora que chegamos na cidade, a gente pode começar a fazer as nossas compras. Deixa eu ver a primeira loja da Poki aqui, porque pelo que eu entendi ela é uma loja que sempre tem coisas diferentes. Não tem nenhuma pérola do fim. Porém, tem uma mochilinha. Eu não vou mentir que essa mochila que me interessa. Deixa eu trocar meu dinheiro aqui. Cinco então na mochila. Obrigado. Tamo junto, Puck. Bom dia. Tá. De deixa eu ver como que usa isso aqui. Clica aqui. Foi que bonitinha a nossa mochila. <risos> eu gostei, eu gostei. Tá, então assim a gente abre a nossa mochilinha. Pelo que eu entendi, olha, a gente tem uma área para craft, ótimo. Podemos guardar líquido aqui e aqui e tem espaço gigantesco para itens. Agora esse verde aqui, o que seria? Deixa eu ver. Olha o nosso machadinho, que bonito aqui. Olha aqui, aqui embaixo. Nossa, ficou muito legal. Eu gostei, eu gostei. Tá bom. Na realidade, eu tava olhando aqui e a nossa mochila tem várias customizações diferentes. A gente tá com a clássica. Tem várias, olha. Tem amarela, tem de zumbi, de lobo, de esqueleto ether, Uma simples branca, de girassol. Olha essa da neve, que linda. Toma então é de quartzo. Toda bonita e transparente. Tem uma de jaguatirica aqui que é muito fofa também. Mano, essa aqui é a que eu quero fazer por enquanto. Eu vou precisar de duas estantes e três livros. Com ela, ela fica mais estante de livros. Eu fico parecendo todo inteligente, né? Eu achei legal. De qualquer forma, eu vim aqui para a cidade. Por causa que eu sei dois locais que podem vender as pérolas do fim. Esse daqui e aquele dali. Olá, bruxa, tudo bem? É, tô dando uma olhada só, tá? Ah, um... Não, não, não. Peraí, opa, e, e, e essa aqui? O único problema é que custa dois mil. Eu, eu, eu, eu entrei na cidade aqui com quem? Então dois mil é muito pra mim que também. Isso aqui é vinte Não, isso aqui é dois Eu não tenho tanto dinheiro assim. Agora eu tenho quanto? Eu tenho 375. Mas, bom, olhando todos os anéis que tem aqui na loja, tem alguns bem legais, mas nenhum me interessa ainda. Vamos dar uma olhada nessa outra loja aqui, mano. Se essa loja aqui não tiver é uma loja da Janete, não sei qual vai ter. Opa, Janete, tudo bom? Tudo bom com você? Como você tá? Tem muitas helicas novas. Tô ligado, tô ligado. Janete, queria fazer o seguinte, fazer uma pergunta pra você. Existe um mundo no qual essa sua loja aqui que parece um caldeirão que faz coisas mágicas e vem de uma pérola do fim? Não. Tá. Obrigado, então. Boa tarde. Uhum. Olha, fora isso, eu não consigo imaginar nenhum local que vá vender o que a gente precisa. Então vamos ter que ir atrás. Gente, estou chegando aqui em casa e eu achei uma caverna suspeita. Eu acho que pode ser aquele local que tem aqueles spawner de mob. Já peguei uma machada aqui, umas tochas e como explorar, né? Eu vou iluminando aqui. É, é. eu sabia que era. Eu, eu, eu tinha ouvido barulho. O que que é isso? Conseguimos. Tá, deixa eu ver o que nós temos aqui. Ferro. Muito bom. Carvão. Linha, headstone, pão, por que não? E osso. Ah, é, do resto eu não quero nada. Bom, mas agora tá de noite, então vamos sair procurar Enderman, né? Tem um creeper pegando fogo. Oh, Enderman! Tá, pera. Primeiro eu tenho que derrotar esse zumbi aqui, né? Agora o Enderman. Calma, eu tenho ferro aqui, né? Posso fazer, eu posso fazer uma espada. Espada de ferro, um machado novo, quebra, quebra, tochas e olha no olho dele. Boa, tá. É só ficar aqui no meio que eu tô a salvo. Dropou! Boa! Boa! Tá, agora que eu Pensar, o elevador tem que ter dois. Então vou precisar de mais uma, né? Tá, vamos sair à procura. Na real, agora que a gente não vai usar, por exemplo, o nosso machado e nossa página, a gente pode deixar ele aqui, né? Deixa eu ver como que fica. Ah, que bonitinho! <risos> eu gostei demais dessa mochila. Bom, eu fiz uma tesoura aqui. Vamos tentar achar algumas ovelhinhas. Porque querendo ou não, cada elevador usa oito lãs. Então a gente vai precisar de 16, né? No caso. Não é não, senhor porco? O seu é ma. Acho que não. Ovo de tartar Tartaruga não. Ovo de coruja. É, não funcionou. Oh, mas ali já tem uma ovelhinha. Tá, temos duas lãs. Olha aqui, tem alguns destroços. É como se tivesse uma casa, alguma coisa aqui antes. Vamos dar uma olhada. Pode ter algo interessante. Hum, é, acho que talvez não tenha nada. Bom, ali tem uma casinha, né? Existe o um mundo que tem a lã ali, né? Uma casa de palha. Um caldeirão, uma descida. Oh, tem bastante coisa. Cenoura, cacto, flores, micélio, tinta, um biscoito e armadura. Esse capacete é bonitinho, eu vou aceitar. Eu vou usar ele, eu gostei, mas nada de lã. Prontinho, achamos ovelhas aqui, aqui. Já temos sete, oito, nove, dez. Essa ovelha tem um chapéuzinho. Quando eu consigo derrotar alguma vizinho que tem um chapéu, eu consigo pegar o chapéu desse mob. Pera aí, pegamos o chapéu da ovelha. Vamos ver como que fica. <risos> Parece que eu sou o vendedor de Hot Dog agora, mano. Que da hora. Mais chapéu. Mas depois, agora eu quero mais uma coisa de ovelha ainda. Prontinho, temos aqui nossas lãs. Agora podemos fazer dois elevadores. Depois eu quero tentar mudar eles de cor, mas não agora. Outra coisa que eu queria fazer é aproveitar e lançar uma cama. Temporariamente aqui, sim. Deixa marcado. Agora. Acho que pode ser aqui, né? Elevador aqui e elevador aqui. Agora, sempre que a gente quiser subir a nossa casa. Chup. Mas assim. voltando aqui para a cidade, tem mais uma coisa que eu queria fazer ainda hoje. Agora ele já tem nossos elevadores e eu posso dar o próximo passo da nossa vida, que é simplesmente, olá, pô, que tudo bom? É esta galinha aqui. Eu, eu sei, parece meio estranho. Mas assim, o nome dela é Galinha Inteligente. Eu quero uma galinha inteligente. E custa 20. Olha que bonitinha. V -v Vamos levá-la para casa aqui, que eu quero ver como que funciona. Pronto, esse biscoito, aqui, aproveitando, né? No caminho para casa eu achei ovos, né? Então eu quero misturar esses ovos com uma pena e um graveto. Com isso, a gente vai ter um pegador de galinha, que funciona assim. Guardar muito moedinha antes, né? A gente coloca a nossa galinha inteligente e que coisinha mais linda. <risos> Eu gosto muito de você, tá? Galinha inteligente Coisa mais fofa do mundo E com pegador de galinha, sempre que tiver alguma galinha Que quiser levar ela pra casa, um Transformou ela numa galinha assim, simples, rápido E fácil. Por agora, assim, só de forma Temporária, eu vou tampar essa janela aqui Com folhas. Depois eu coloco vidro ou algo do tipo Porque eu quero soltar a galinha aqui na nossa casa Pra ela ficar livre. Bom, enquanto essa galinha Tá aqui, eu quero sair explorar o mundo Por causa que é o seguinte, a galinha Não funciona só como esse animal de estimação Essas aqui são todas as galinhas Que existem. Digamos que tem galinha de tudo, desde galinha de vidro até uma galinha de redstone ou uma de diamante ou até uma galinha que faz fogo de artifício. Essa eu não entendo muito bem, mas a ideia é existe galinha de tudo que é possível e com duas galinhas específicas, a galinha de pederneira e a galinha de madeira. Sim, dá pra ter uma galinha que faz madeira. A gente simplesmente, além de ter madeira infinita e peneira infinita, a gente vai poder ter carvão infinito, que é a mistura delas duas. E eu quero mexer com galinhas. Eu acho que galinha um, um animal legal, um animal fofinho. E eu acredito que ele vai ser a base da nossa evolução na cidade. Querendo ou não, a gente pode abrir várias lojas aqui para ganhar dinheiro, fornecer vários serviços. Opa, que chapéu bonitinho. Esse chapéu aqui é legal também. Parece que tem uma, uma câmera aqui, né? Mas a ideia é essa. Se a gente quiser qualquer galinha, seja ela de diamante, seja ela de vidro de, de bloco de redstone. Eu vou precisar de galinhas básicas e essa galinha básica que eu quero agora é a chá de pedreira. Ela vai ser muito importante, Mais importante ainda é também se inscrever e deixar o gostei no vídeo, porque sempre que a gente ganhar mil inscritos no dia eu vou estar postando dois vídeos. Eu sei que eu tô o dia assim dia não por agora, mas eu tô arrumando mais cozinha aqui em casa e já já vai começar a sair todo dia. Tá bom? Eu acho que essa galinha é galinha de madeira, querendo ou não, o corpo dela é feita de madeira e a cara dela é feita de folha. É galinha de madeira pegar las aqui. O que que uma galinha de madeira dropa? Madeira e frango. Entendi. Parte que que aqui também tinha um chapéu aqui da hora. Agora tem um foguetão. Pior que, eu <risos> Pior que eu não gostei desse aqui não. Eu prefiro, eu prefiro esse aqui da, da camerinha. Tem mais aqui? Será? Acho que quanto mais melhor, né? É, acho que não, mas tudo bem. Querendo ou não, agora que a gente já tem as galinhas de madeira, a gente só precisa conseguir a galinha de pederneira. Porque olha aqui, ó, misturando a galinha de pederneira com a de madeira, a gente tem a de carvão. Igual se misturar a de madeira com lápis lazuli, que a gente consegue bola de neve, com bolsa de tinta, a gente a gente consegue de linha, isso uh, é boa com laranja. A gente consegue de borracha e se misturar com experiência, ganha até de madeira mágica, mas de qualquer forma, por agora já tá bom. Vamos voltar para casa por um caminho diferente e vamos torcer para que a gente ache as galinhas de, de pederneira que a gente precisa. né? Bom, eu andei até aqui e até agora eu não achei nenhuma galinha de pederneira. Eu tô vindo um, um nobizinho mexendo, sei lá o quê. Eu acho que tem alguém nessa casa aqui. Vamos descobrir quem mora nela e vamos perguntar se a pessoa sabe de alguma coisa. Ah, é o House. Será que ele tá bem agora? Ô, ô, House! House, aqui! Oi! Ei, hey, e aí, e aí, Lajota? Chega aí, entra aí, entra aí. Opa, dá, dá, dá licença. Seja boa tarde. Essa aqui é a Maria. Ela é sobrinha do, do Ferreiro, seu Zeca. O Ferreiro é o meu chefe, no caso. Ah, entendi. Tó, tó um sanduíche de frango. Chega aí. Que, que que eu tô aqui trabalhando aqui. Então te perguntar uma coisa. É por acaso você viu um ovo? Não igual esse aqui, mas um, um ovo não na realidade uma galinha. Ó, essa aqui é uma galinha de madeira, tá bom? Dá para você ver que ela é constituída de madeira literalmente, né? Por acaso você viu uma galinha, só que mais cinza, como se fosse de pederneira? Ah, é, cara. Agora que você falou, eu, eu vi sim, cara, umas galinhas estranhas, inclusive eu vi até essa daí mesmo, achei super estranha, umas galinhas muito diferentes e, e onde você viu e quando? Se eu não me engano, acho que era atrás daquele prédio branco que tem um símbolo na frente o banco, Você demora o banco, muito, va va vamos, me leva, me leva, me leva, por eu favor, sabe? me leva Eu não conheço direito as coisas, Bom, vamos lá, era aquele prédio que tem um cifrão na frente, é o banco, não é? algum caminho bom pela sua casa é não vamos, vamos, vamos, já aproveita então, vamos por lá e ó, aquela ali é a minha casa, tá bom? Você sempre é bem-vindo uh, visitar oh, lá, tá? Você é meu vizinho, então olha que dá tá pra ver daqui, cara. Que casona, é, eu vou fazer o seguinte: depois eu vou colocar uma placa com meu nome na, na casa para todo mundo saber que é, que é a minha, né? Faz isso com a sua também, porque eu vim na Verdade, sua casa né? antes, eu não sabia se era sua, ou se, se era uma casa que eu podia assim, uma casa abandonada para roubar, sabe? ou? Oh. Aí sim, eu vou fazer boa ideia. Tá mas, bom, ó, essa aqui é minha casa, depois você passa a visitar. V vamos lá para a cidade, então. No caso, o prédio com cifrão era esse daqui, não é? É esse aqui mesmo. Ah, é, é um o banco, banco, né? Ó, oh, por sinal, me tira uma dúvida. é Pode falar Qual é cara. daqueles anéis que vende naquela loja de anel? Até agora eu não entendi. Cara, eu não sei também, mas teve um lá que me chamou muita atenção, que tinha uma asinha de morcego. Eu tava lindo, vendo cara. ele mesmo, é muito caro, né? Bom, é... É, a partir daqui, eu não sei, na frente do banco, agora é contigo, você que falou que tinha visto aqui atrás. Aqui, ó vamos ver, vamos, vamos lá, aqui atrás, aqui atrás que eu vi, cara, que eu vim de lá, sabe? Então sei que era uma galinha cinza muito estranha. Nossa, se tiver, eu vou ficar tão feliz aqui, aqui, aqui, aqui. Olha pega, pega, pega, pega, pega, pega, essa aqui, meu, essa aqui, meu. Muito obrigado. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te agradecer? Sei lá, você precisa de dinheiro, precisa de algum item que carvão. Não, só queria saber o que é essas galinhas. Por que você pegou elas desse jeito? Que esquisito. E, então, assim como as galinhas é, geram ovos, essas galinhas, como a de madeira e a de pederneira, elas geram os respectivos itens. Então a galinha de madeira, em vez de soltar ovo, ela solta madeira e a de, de pederneira, <risos> em vez de de ovo, solta pederneira. E misturando elas duas, a gente faz a galinha de carvão. E assim eu vou ter carvão infinito. Eu quero muito ter carvão infinito. Aqui atrás, tem outra ali, ó. Onde? Aqui, aqui, aqui na árvore. Uh, tem mais. O que é aquilo ali? Caraca, o é que é aquilo ali? Isso aqui não é uma galinha, ah. não, né? Eu não vou chegar perto. Bom. Tem, tem alguma coisa que eu posso fazer por você pra agradecer? Não, não. Tá tudo certo, cara. Afinal, eu só trouxe você aqui atrás. Mas que interessante esse negócio das galinhas. Gostei, é. cara. Ó, é fico legal. de TV numa, né? Por sinal, o que, tá. que rolou aquele dia lá que você ficou todo estranho na loja de blocos? Você tava bem? Eu não sei, cara. Eu não sei. Deu uma forte dor de cabeça. Eu tive umas lembranças como se eu já tivesse... Como se eu já te conhecesse. Estranho, né? Conhecesse eu? É, um déjà vu estranho de algo que eu não lembro. não consigo lembrar. Eu não lembro que eu ah. tenha vivido aquilo. Ah, sei lá. Eu não sei o que responder querendo ou não desde que eu cheguei aqui na cidade eu perdi minha memória não sei de nada então eu, eu não sei não lembrei mais ou não. nada eu, eu era eu era bom nessa memória não não? Não muito. Bom, se isso for verdade, então, desculpa. A única coisa que eu me lembro é de estar num avião e bater numa muralha. Só isso. Mas eu não lembro de mais nada. E não. outra, essa memória não parecia nada. Eu não, não consigo, não consigo entender. Tá. É esquisito, bom, né? É estranho. De qualquer forma, em outro momento a gente conversa mais. Eu vou arrumar minha casa, daí quando lá estiver bonitinho a gente passa ah. lá e conversa, pode ser? Tá bom, tudo bem. Cara, qualquer coisa você já sabe onde eu moro. Se precisar de mim é só chamar. Igualmente, viu? Tchau, tchau. Falou lá, E olha, galinha inteligente. Eu vou te falar que eu acho que que eu joguei o house mal antes né ele ele ele a é gente boa no final eu gostei dele de qualquer forma deixa eu fazer alguns blocos de trigo aqui eu tenho alguma semente que tenho e com isso vamos fazer aqui um cisqueiro para galinha com o cisqueiro que temporariamente eu vou deixar ele aqui a gente pode misturar tanto a galinha de flint quanto a galinha de madeira agora vamos colocar a semente aqui e no caso para pegar a semente eu acho que vou ter que quebrar o chão todo né a gente tem que juntar várias sementes para entregar para as galinhas porque é o que elas comem Enter se eu não me engano, é uma semente de pérolas, não é? Bom, eu vou plantar perto de casa para descobrir. Vou deixar plantado aqui ó, a luz do dia, só para garantir bem aqui no nosso jardim. Prontinho, agora que a gente tem bastante semente, a gente vem aqui e prontinho. Agora é só esperar. Vai demorar um bom tempo levando em conta que a gente tem poucas galinhas, mas tá tudo bem, é só esperar. Aí a gente vai ter chance ou de conseguir mais galinha de, de pederneira e umas até melhor do que essa aqui já ou mais galinha de madeira. E no melhor dos casos, a mistura das duas, que é uma galinha de carvão. Boa, oh, já estamos com 96%. Em breve a gente vai ter uma nova galinha aí. E... Eu tô muito ansioso. Qual galinha que vai vir? E... Yo! Conseguimos nossa primeira galinha de carvão. Que ótimo, oh, que bonitinha! <risos> agora essa galinha de tempo em tempo vai estar gerando carvão. Mano, que doido! Agora, em vez de eu fazer mais galinhas, eu posso simplesmente fazer o seguinte: olha, deixar a galinha inteligente aqui porque ela é linda, muito fofa. A carvão gerando carvão, madeira, um pouquinho de pederneira Na real, Flint, agora a gente não precisa. Vou deixar ela aqui que vai estar gerando carvão, madeira e ovos também. Sério, muito bom. <risos> eu acredito fortemente que a nossa mudança aqui para essa casa está sendo um sucesso. Obviamente, eu ainda Preciso decorar ela mais Eu tô orgulhoso do que está virando Ainda quero me aproximar mais das pessoas da cidade Mas por agora eu já tô ficando feliz